Fala galera, beleza? O seguinte vídeo de hoje é um assunto sério, beleza? Basicamente aqui no canal eu tenho trazido investimentos em criptomoedas, jogos NFTs, NFT, bastante coisa aí pra gente poder ganhar dinheiro, mas vocês sabem também que eu trago bastante coisas envolvendo projetos sociais, tá? Como por exemplo eu trouxe o vídeo aí do cachorro caramelo, que é um NFT que você compra e ajuda instituições de caridades pra animais de rua, né? E no vídeo de hoje então, cara, eu resolvi trazer mais um projeto desses aí que você pode ajudar o próximo, né? A gente sabe tudo que tá acontecendo, aquela é tensão que está ocorrendo da Rússia contra a Ucrânia, né? Estão ali num confronto para definir território e tudo mais, e cara, é algo muito ruim a gente sabe o quanto isso é ruim, né? eu resolvi então trazer para vocês esse projeto que eu vou falar no vídeo de hoje onde você pode estar tá adquirindo um token e o dinheiro ali arrecadado com a venda desse token vai estar tá sendo para ajudar a Ucrânia, então vem comigo porque essa ideia é bem legal, tá? Então cara, basicamente aqui tá o site do projeto eu vou deixar tudo para vocês na descrição Ajude a Ucrânia, então basicamente ajudar o próximo é a missão deles aqui, certo? Basicamente, aqui tem um botão para comprar na Pancake, verificar gráfico na Pocon e o documento. Então, por exemplo, aqui na Pancake, cara, já tá aparecendo aqui o Token Help Ukraine, né? Que é Ajude a Ucrânia. O Crane seria a abreviação dele aí. E, cara, basicamente, ele ainda não foi lançado, tá? Então, o lançamento dele vai ser dia 13 de março, no domingo, né, às 17 horas e 40 minutos, ok? Vocês podem ver que ainda não aparece gráfico aqui na Pocon e o supply dele vai ser de 1 bilhão, tá? E aqui a gente vê um resumo, galera, então eles falam que a Ucrânia vem sofrendo diversos ataques russos, tá? Então o país vem sendo devastado. Sabemos também como é difícil reconstruir um país. Tá? Para receber doações e criptomoedas para ajudar a Ucrânia, parte das taxas será voltada para fazermos essa doação, iremos postar todos os comprovantes de doações e até a mesma carteira para caso alguém queira ajudar diretamente. E para participar extremamente fácil seguro e rápido, tá? Os investidores que decidirem investir no token Help Ukraine irão comprar o nosso token localizado na PancakeSwap e na Pocoin e no decorrer do token irão receber uma valorização excelente devido ao nosso supermarketing que está sendo feito para trazer muitos investidores que também se interessam em lucrar. E principalmente ajudar a Ucrânia. comprar Obrando tokens, os investidores vão receber automaticamente 1% em USDT, tá bom? Todos os desenvolvedores estão presentes 24 horas por dia no grupo do Telegram. Além disso, tem também aqui o Tokenomics, né? Que é 100% na PancakeSwap e é 1 bilhão de supply, né? Então sim, galera, como vocês viram aí, eles estão em contato com vários influenciadores e eles entraram em contato comigo, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eles me passaram a ideia e falaram, olha só, tem o nosso token que a gente vai estar tá ajudando a Ucrânia. Obviamente, eu abracei o projeto, né, galera? Porque eu achei legal, cara, poder ajudar, mano, a Ucrânia através de um token é super bacana. Bacana, na minha opinião. Eu gosto de estar tá ajudando. Já entrei em diversos projetos que ajudam aí pessoas, tá ligado? Tô postando cada vez mais isso aqui no canal e resolvi trazer esse projeto também aqui pra vocês. E cara, basicamente é isso, tá? Ainda eles falam que vamos estar cientes, né? Somos um dos primeiros tokens realmente dispostos a ajudar a Ucrânia. Comunidade forte, uma comunidade unida e capaz de levantar uma nação e equipe de desenvolvimento ativa. São desenvolvedores presentes que fazem questão de estar em contato com a comunidade. É importante dizer que o token é 100% da caridade, estão falando que a liquidez será bloqueada. Eu os desenvolvedores não terão carteiras. Tem até a prova no BSC Scan aqui. E também, galera, tem o Telegram deles aí, tá? Que você pode tirar todas as dúvidas. Vou deixar pra vocês na descrição. Então, pra finalizar, galera, esse vídeo aqui é mais um vídeo realmente de caridade, né? Como eu falei pra vocês, o intuito aqui do canal não tá sendo só investimento para ganhar dinheiro e tudo mais, mas é legal você poder ajudar o próximo também. Por isso que eu trouxe vários projetos, como Cachorro Caramelo, que você compra NFT e ajuda aí instituições de animais abandonados. E agora também tô trazendo aqui, por exemplo, esse token, que é o Help Ukraine, né, que você pode estar tá ajudando aí as pessoas da Ucrânia que estão passando diversas dificuldades nos conflitos com a Rússia tá? E claro, para finalizar, deixando bem claro que esse vídeo não é uma dica de investimento tá? Até porque o intuito não é esse não é um investimento, é mais uma ajuda, uma caridade e é importante frisar também que cara, entra no Telegram, tira suas dúvidas tá? Para você se sentir seguro ali ou não no projeto, você que faz ali a sua análise, tá bom? E a ideia do projeto cara, é óbvio, você poderia estar tá doando diretamente a Ucrânia, mas qual que é a ideia deles aqui pelo que eu entendi? Basicamente, você você vai ter um token, o token pode valorizar e aí eles vão ajudar a Ucrânia e você ainda consegue lucrar com isso. Essa que é meio que a ideia, entendeu? Não só você vai lá e doa, mas talvez a comunidade se unir para fazer o token valorizar e aumentar o que eles vão doar, entendeu? Mas é basicamente isso, galera. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou, até mais!